Este vídeo trata do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos e, em particular, introduz o conceito de homomorfismos para álgebras heterogêneas. Suponha então que sigma seja o nome dessa assinatura s-indexada e que duas sigma-álgebras A e B tenham sido dadas. Queremos construir um homomorfismo, respeitando a assinatura sigma, entre as álgebras A e B. Ora, tal homomorfismo consiste, na realidade, de um morfismo indexado entre os universos destas álgebras, que consistem, como sabemos, em conjuntos S indexados. Considere uma função com um m argumentos de entrada, cada um deles com seu respectivo gênero de S1 até SM, que leva dentro do conjunto indexado A para um objeto do gênero S do conjunto A. Esta função consiste na interpretação do símbolo sigma da assinatura, que tem como entrada os gêneros S1 até SM, e como saída o gênero S considere agora a interpretação do mesmo símbolo sigma numa outra álgebra B pela definição de sigma álgebras sigma em B terá exatamente o mesmo tipo que sigma tinha na álgebra A o tipo é dado pela assinatura um homomorfismo é uma função entre a álgebra A e a álgebra B. Uma função que aqui chamamos de morfismo indexado, levando cada objeto de uma das camadas de um conjunto indexado em um objeto da mesma camada no outro conjunto indexado. Eu vou usar aqui a letra M em cima do nome da função H para dizer que se trata de uma aplicação de H a cada um dos elementos da enupla de entrada, a 1 até a m. Cada um dos objetos de entrada da camada SI é processado pela função que pertence à camada SI do morfismo indexado. E assim sabemos que cada uma das ocorrências da letra H aqui do lado direito será decorada com um gênero apropriado de acordo com a origem do objeto que entra nessa função. A mesma coisa acontece aqui embaixo, onde, como A tem gênero S, eu procuro por Hs de A. Dizer que o morfismo H é um homomorfismo entre essas sigma-álgebras corresponde a dizer que os dois caminhos passando por aqui ou por ali me levam ao mesmo objeto. De fato, o caminho que primeiro usa a função sigma interpretada na álgebra A e sobre o resultado usa o homomorfismo para levar para um objeto na álgebra B me leva ao mesmo objeto que é obtido primeiro aplicando o morfismo indexado a cada um dos objetos da álgebra A e em seguida sobre estas imagens aplicando a interpretação do símbolo de função σ na álgebra B. Esta condição estabelece o meu homomorfismo. h de σ é igual a σ de h. Se esta nada mais é do que a cláusula 2, note que a cláusula 1 um é apenas um caso particular dela. Neste caso particular, σ não tem entrada. E o mesmo vale para sua interpretação na álgebra A e na álgebra B. No entanto, H de sigma a ainda deve me dar sigma B. Isto é, a constante que interpreta o símbolo de constante na álgebra A é levada pelo homomorfismo na interpretação desse mesmo símbolo na álgebra B. Um homomorfismo nada mais é do que uma maneira de preservar estrutura de uma álgebra no interior de uma outra álgebra. Uma maneira de fazer uma cópia de um objeto da álgebra de entrada em um objeto com a mesma forma na álgebra de saída. Aqui há alguns exercícios interessantes sobre homomorfismos. O primeiro deles trata de composição de homomorfismos sobre uma assinatura sigma. Para resolvê-lo, considere três sigma-álgebras A, B e C para uma certa assinatura S indexada sigma. Considere ainda dois sigma-homomorfismos compatíveis para se fazer composição F de A em B e G de B em C. Há um vídeo no qual a noção de composição para morfismos S indexados é introduzido. O objetivo deste exercício é mostrar que a composição S-indexada dos morfismos S-indexados G e F nesta ordem resulta em um sigma homomorfismo da álgebra A na álgebra C. Devemos, obviamente, verificar as cláusulas OM1 e OM2 para este morfismo produzido pela composição de G com F. Para verificar a cláusula OM1, precisamos tomar um símbolo de constante σ, do gênero S, arbitrário, e verificar o que acontece se aplicarmos o nosso novo morfismo S indexado, produzido pela composição S indexada, sobre a interpretação do símbolo σ na álgebra A. Ora, a definição de composição S indexada nos permite dizer aqui, como o gênero de sigma é S, que se trata de Gs bola Fs, onde bola é a composição usual aplicada a sigma em A. A composição usual, por sua vez, é definida da seguinte maneira. Agora, no interior da função Gs, temos... A função F de S aplicada a σ e a cláusula 1 da condição de homomorfismo sobre o homomorfismo F nos diz que a interpretação de σ em A é elevada pela função F na interpretação de σ em B. A mesma coisa vale usando a mesma cláusula sobre a função G de S que pertence ao morfismo S indexado G este morfismo leva à interpretação do símbolo σ em B na interpretação do símbolo σ em C. Como resultado, esta função nova g bola S de F aplicada σ de A resulta em σ na álgebra C, como desejávamos. Vamos agora verificar a cláusula 2 sobre a condição de homomorfismo aplicada à nossa nova função produzida pela composição S indexada ao nosso novo morfismo S indexado produzido pela composição de outros dois morfismos S indexados. Consideradas as condições para que esta questão faça sentido, dadas na cláusula 2 de homomorfismo, queremos verificar o que acontece quando aplicamos a nossa função a este objeto. Mais uma vez, o que usaremos inicialmente é a definição de composição S indexada. Temos agora, para um certo gênero S, a composição usual entre duas funções. Podemos aplicar a sua definição. Agora, olhando para o objeto que está dentro da função G de S, podemos aplicar a segunda cláusula da definição de homomorfismo sobre o σ homomorfismo f. E temos assim que f de sigma é igual a sigma de f. Mas temos que ter um certo cuidado aqui para olhar para qual f estamos falando em cada caso, dependendo do gênero envolvido. Podemos fazer o mesmo agora para a função g de s aplicada à interpretação de sigma em b. A segunda condição de homomorfismo aplicada sobre g, homomorfismo s indexado, Mostra que G e σ comutam. Aqui agora temos G aplicado a F, e isso pode ser transformado em G bola F para cada um dos gêneros de S1 a SM, graças à definição de composição usual. Se eu me concentrar agora sobre o morfismo S indexado G bola F, ao invés de nos seus componentes, eu posso reescrever a expressão anterior, usando a definição de composição S indexada. Note que agora a nossa função G bola F com a composição S indexada, aplicado a esse objeto, resulta, de fato, em σ, interpretado na álgebra C, aplicado à composição g bola f, s indexada, para os objetos de entrada, a 1 até a m. Esta é exatamente a segunda cláusula de homomorfismo para o nosso homomorfismo s indexado, g bola s de f. Se esta demonstração lhe parece um pouco complexa, note que ela é um pouquinho mais só do que a demonstração usual para o caso homogêneo. No caso da primeira cláusula, por exemplo, se nós fixamos a nossa atenção no gênero S, podemos notar que todos esses passos aqui circulados correspondem àquilo que faríamos no caso homogêneo para demonstrar a mesma cláusula. A única novidade é esse passo adicional. Também aqui na segunda cláusula, temos vários passos que correspondem ao que faríamos no caso homogêneo. Note, apenas dois passos adicionais tiveram que ser colocados para levar em consideração o fato de que se trata de uma composição S indexada, uma composição de conjuntos indexados, a saber, morfismos indexados. A demonstração deste segundo exercício... É inteiramente similar, mais uma vez, à demonstração homogênea, mas aqui há que se levar em consideração que não é a função identidade, mas o morfismo identidade indexado que temos à nossa disposição. Componente a componente, este morfismo funciona como elemento neutro para a composição de morfismos indexados, e ele constitui um sigma 1 por respeitar as cláusulas 1 e 2 que constam deste vídeo. A verificação fica como exercício para vocês.